Olá, eu sou o Pepe e tenho 6 anos. Olá, eu sou o Pilar e tenho 8 anos. Agora vou para casa. Eu também. Olha, Pepe, quando acordares, vai à minha casa para gravarmos um vídeo sobre as alterações climáticas. Nós hoje viemos falar sobre as alterações climáticas e nós viemos falar sobre isso porque temos tido muitos problemas no sítio onde vivemos e precisamos de ajuda. Pois, por como eu sou um urso polar, preciso de caçar o meu próprio alimento e para isso, quando estou a caçar, não posso estar sempre a nadar. Tenho que me apoiar em algum glaciar. E é por isso que nós precisamos da vossa ajuda, porque os glaciares estão a derreter. E assim acabamos o vídeo. Adeus! Adeus.